Sincronicidade é uma coincidência significativa entre eventos. Para muitas linhas de pensamento, tudo está conectado, formando um grande todo em contínua evolução. Você sabe que está vivenciando uma sincronicidade quando presencia eventos combinados, como ver números repetidos no celular, receber mensagens de amigos em quem pensava, ter sonhos lúcidos, telepatia, encontros inesperados... Todos esses são sinais de que algo importante está acontecendo agora. Esses eventos sincronizados revelam uma conexão oculta entre tudo e todos e nos mostram que os mundos visível e invisível, consciente e inconsciente, são multidimensionais e estão interrelacionados. A sincronicidade é um presente do mundo espiritual, um sinal mostrando que estamos no caminho certo em nossas vidas é um acontecimento de alta vibração e você pode aproveitar este momento mágico para canalizar boas energias para você mesmo para sua família, amigos, animais, natureza para uma causa social para locais que sofreram catástrofes e para o planeta todo toda vez que acontecer uma sincronicidade em sua vida faça essa técnica em três passos o Love Move então vamos lá? feche os olhos Respire fundo e visualize um sol dourado no centro do peito. Respire fundo novamente. Pense em alguém que você ama e sinta todo esse amor em seu coração, em seu corpo, em todas as suas células. Mais uma vez, respire fundo e agora com vontade envie esse amor para todas as pessoas que você conhece, para toda a humanidade e para todo o planeta Terra. Ao terminar, simplesmente agradeça a conexão divina. Viu? É simples, rápido e funciona. Quando você aplica essa técnica energética, eleva a sua vibração instantaneamente e assim atrai paz, saúde e felicidade para a sua vida, para as pessoas que você ama e para o mundo. Lembre-se, toda vez que acontecer uma sincronicidade em sua vida, respira a fundo e faz um Love Move. Quanto mais você fizer, mais amor vai gerar, mais bênçãos vai receber e mais sincronicidades vão acontecer em sua vida e na vida de todos nós. Porque tudo está hiperconectado agora e porque love é o que nos move.